maneira. Tô chegando aqui para mais um podcast naquele pique. E hoje nós temos a honra de receber ele, o polêmico Botano <risos> Preto. Botano Preto. Botano Botano Preto, botando... ele mesmo, meu brother <risos> Tales Custódio. Que isso, velho? Fala comigo, meu mano. Como é que você tá? Porra, tudo tranquilo. Satisfação imensa estar aqui presente. Nesta resenha com o Izão, melhor podcast da região, da cidade, não tem jeito. O cara que tá dando espaço pra todo mundo. Só tem aí a agradecer e vamos que vamos. Tô aí mesmo, abrir a caixa preta, vamos soltar o vaso pra tudo quanto eita, é lá. Eita, eita, ó, hoje, hoje eu não tô com o óculos não, pra acompanhar o óculos dele, vou botar um óculos aqui, ó. Um óculos, e... Para falar para vocês aí também, nosso patrocínio, nosso patrocínio top, que tá aí sempre fortalecendo, tá, porra, valeu mesmo. Churrasquinho do Tel, o churrasquinho da família, que isso, churrasquinho família. Vou deixar o arroba deles aí na descrição, rapaziada, vocês colam lá, pede já a sua barca aí. E também nós temos aqui nosso patrocínio, que vem direto do podcast do Zão. <risos> Ó... Quer sua logo aqui? Ou aqui no cantinho, ou aqui, ou em qualquer canto dessa tela? Chama aí no nosso Liquid Tree, tem aí o link do nosso WhatsApp, do nosso Instagram, tem como você entrar em contato comigo em várias redes. Só cola lá e chega junto, vamos fortalecer para ser fortalecido. Valeu! Fala comigo, Thales Custódio. E aí? Vou pegar uma coquinha aqui, você tá... Não, tô, tô aqui no... Você no... tá fitness. É, tô fitness também e isso aí é pra me dar um gás aqui, na moral. O dia hoje foi puxado, uhum. corridaço. Mas é isso, não tem jeito, tem que correr mesmo. Cara, eu, eu te conheci, eu te conheci, você... você tava numa pegada totalmente diferente do que você tá hoje, né, cara? Com certeza, com certeza. Cara, eu sou isso aí, cara. Eu sou, é, digamos, um, um ser em construção. Eu acho que as pessoas que acham... Que, né, que já chegaram a um, a um certo degrau, a um certo limite, e já se acha o bam-bam-bam, acho que está totalmente por fora. Enquanto eu estiver vivendo, e com anseios, e com vontade de buscar, de lutar, de ajudar, vai ser isso aí mesmo. E eu estou aí para isso, para agregar com quem quiser, que de fato ela queira também né, que, que alguém agregue, porque também não adianta, você querer pelo outro, e o outro não está nem aí para nada. Então, eu estou aí em vários outros projetos aí, e é a luta, é a minha luta, eu já descobri qual é a minha luta e tô indo pra cima. Pode crer, mano, pode crer. É... Tivemos aquele corte, que é o corte técnico, rapaziadinha então vamos que vamos. Fala comigo, Thales, conta um pouco mais aí da sua história, como é que começou essa sua caminhada aí como um, um ser público, né? É a figura Uma figura pública E ó, Conta bem lá de trás conta, Pode vir bem, bem, bem detalhado E ó, fica à vontade um churrasquinho Eu vou mesmo, daqui a pouco Minha vida é um livro aberto e a galera que me conhece Me acompanha já sabe Cara, eu Desde que eu me entendo por gente Eu venho querendo E querendo cada vez mais Buscar meus objetivos, minha luta Não sou esse tipo de pessoa que para em qualquer obstáculo ou escuta qualquer parada e simplesmente desiste. Não é muito essa minha vibe, e então, cara, como nós, né, cara, não só nós, né? Mas como, como a pretaiada, né, de uma maneira geral, é meio que a gente já surge tipo, não é para dar certo, né, cara? Porque a gente já vem de anos e anos de, de, de, de luta e a gente não começa a correr junto com os caras que já estão aí, mas enfim. Eu também não estou aí para desistir de, de qualquer coisa, mas, cara, meu, meus pais são, né, é, normais. não é professor, meu pai é pedreiro, aposentado, então venho lá de baixo, como todo mundo. Só que eu não desisti, não vou desistir, persistir. É, desde cedo eu descobri que eu não tinha o estereótipo, né, da sociedade para me encaixar no mercado de trabalho. Fiz técnico em química, mas laboratório, indústria, empresa, não concedia, né, aquela famosa vaga, tu participava da, da, das entrevistas coletivas, enfim, fazia todo aquele trâmite e no final era sempre a mesma coisa, pô, a gente vai entrar em contato, a gente vai te ligar. E, cara, isso é frustrante para quem está querendo buscar seus objetivos, né? Quem está lá com 17, 18 anos querendo, porra, quero um carrinho, quero um tênis, quero tirar uma habilitação, isso tudo começa meio que a, a frustrar. Porque você, mesmo seguindo todos os ensinamentos né, dos pais, que não, estuda, que vai ser alguém, que não sei o quê, você vê que não é bem assim na realidade. Então, desde cedo que eu venho lutando, batalhando, é, quando descobri que realmente setor privado é algo complicado Para as pessoas darem a oportunidade, né? ou você tem o QI Ou você tem o seu próprio negócio Eu não tinha grana nem para um e não tinha QI Então tive que, era eu puro, eu mesmo e parti para dentro Pô, Mas aí como? Eu vi que no setor privado não dava Falei, eu vou partir para o setor público Comecei a trabalhar com com cobrador de telemensagem, mano, foi meu primeiro trampo, cobrador é. de telemensagem, esses carrinhos que leva fazendo som, serenato de amor para as pessoas, eu ia depois cobrar. Ah, o pessoal já mandava é. Comecei a cobrar. É. Exatamente, comecei com isso, ia de bicicletinha, pum, recebia, ficava felizão porque pô, para quem não tem nada, mano, qualquer parada que pinga é excelente. É. Esse foi meu primeiro trampo e foi desse trampo que eu consegui juntar uma grana para tirar minha habilitação, que aí daí eu fui para entregador de farmácia, fui motoboy durante um tempão também. E só que eu tava vendo o quê? Porra, meus objetivos, as paradas que eu queria, mano, com esses trampos eu não ia conseguir alcançar nunca. Tão cedo. Falei, cara, se eu tô privado para mim, eu acho que o meu máximo vai ser aqui, eu não vou conseguir mais para lugar nenhum. Aí ah, falei, eu vou estudar concurso público. É eu e eu mesmo, você e a prova e pau vão ver quem é bravo, quem é o mais bravo. Aí eu fiz concurso para Guarda Municipal. Não, aí eu fiz para Marinha, passei para aprendiz marinheiro, cheguei, depois de todo o trâmite, me fudia na questão do exame médico. Ixi. Descobriu lá uma escoliose, sei lá que grau que era, eu acho que podia até o 3, o meu era o 4, ferro, tinta. Fiz para sargento da, da ESA, tinta. Mesma parada. Aí eu falei, caralho, velho, não é possível. E aí você imagina a cabeça, né, cara? Porra, não é possível, você tô privado dando ruim. Público dando ruim. Falei, que merda, velho. Que que eu vou arrumar? Falei, não, vou continuar, mano, vou continuar. Aí fiz pra maquinista e descobri uma outra parada, mano. Coração. Eu faz esses caras estão de sacanagem, mas da, da, da MRS foi foda. Fui, fiz o exame, depois particular, levei, tipo, a contestação, né, o laudo, uhum. que não tinha nada a ver, mas aí eu já tava fora. Ou seja, era meio que aquela parada, né, do início que eu acabei de mencionar. Mas, enfim, continuei na luta, aí passei pra guarda municipal, entrei, fiquei um tempão na parada. Aí fiquei. Não, fiquei um tempo não, fiquei um ano. Fiquei um ano. Eu vou trabalhar na rua. Trabalhei cara. na rua, trabalhar na rua. Aí, galera, vocês que trabalham na rua, cara, ó. Vocês eu tiro a camisa. Que é a dureza, irmão. Na boa mesmo. Eu comecei a fazer faculdade de direito por causa da guarda municipal, pra você ter a ideia. Porque a rua é foda, mano. É meio que você tá fantasiado de, de bunda, mano. Todo mundo tá querendo arrumar algum problema e vai em quem tá na rua, é doideira, doideira. E aí aconteceu alguns problemas na rua lá, que porra, polida. Treta, mas... treta, treta é. aiado. Treta, treta de nego estacionando errado, treta de nego... não, treta Não, treta, treta de tipo o seguinte, mano, eu era guarda municipal embarrado por aí, uma cidade pequena. E lá é, tem os, os famosos caras que são os... você acha os caras, né, da cidade. E canal, é mas... E certa vez um, um policial, mano, policial militar passou todo errado, acho que estacionou no um lugar errado Fui pra anotar, né? Falei, vou anotar, porque tem que anotar, tá errado, tem que... Pô, sabe quem que você tá falando? Aquela famosa frase, você sabe quem que você tá falando? Nossa, Eu Falei, pô, mano, não sei não, mas aqui, tu tá errado <risos> e é isso não, que não é, rapaz, isso daí rendeu, foi pano pra manga, para ir para frente de juiz, de Ministério Público, que isso, cesta cara. básica, é treta, velho, treta, muita treta. Que isso? E essa parada e deixa tava eu... ali com... não deixou Não estava certo, mas aí o, o certo, o certo é relativo, tu tá ligado, né? O certo depende, né? Depende para de de quem. Que... É cara. exatamente, exato. E foi aí que eu pera aí pensei assim, falei caramba, eu cumprindo meu eu devia, ainda tive que... Eu falei, porra, não tô acreditando. Eu e mais três, brother, velho. Guarda também. Caramba. A gente ficou errado na parada. Aí eu, falei, desistiu, aí eu parada. não, aí eu falei, não, aí é essa parada, parada foi que me deu mais gás ainda. Eu falei, não, tem que mudar, essas porra estão tudo errado, não sei o que. Aí eu comecei a fazer direito. Mas você continuou sendo guarda ou você desistiu de falar? Não, não aí guarda. eu comecei a estudar pra outra parada. Já me decepcionei ali, saiu, não saí, não mais. vi que a galera tipo não abraçou também os caras que se dizem seus parceiros, tá ligado? Uhum. Não abraçou, cada um começou a abrir de lona, mesmo estando certo, essa parada já meio que me deixou bolado, meio revoltado com essa parada. Eu falei, não, mas tranquilo, vida que segue, comecei a fazer direito, faculdade de direito, com aquela ideia de, porra, vou mudar o mundo, agora vai me dar a caneta, que minha mãe sempre falou, não, estuda, você vai chegar a juiz, você... Aí eu falei, porra, é mesmo, juiz, eu consigo... Aí eu comecei a pensar, e você entra na faculdade, você vê que a realidade é outra, mano. É, é outra. A parada é complexa demais, difícil pra cacete. Mas enfim, aí comecei a fazer direito. É, passei em outro concurso, que foi no, no Correios, carteiro, mano. Trabalhei mais de sete anos de carteira aqui em Volta Renan. Galera dos Correios que aí vai assistir. Aí vocês são pica, velho. Vocês são pica. Ou é sol, chuva, cachorro... Ô, mano... Cachorro... Cara, é doideira, velho. É, cachorro já correu até? É você... Ah, Doido. porra, sempre, velho. Que isso. Sempre. Eu tenho o azar com o cachorro também. Parece que os cachorros <risos> sentem que eu tô passando e... Aí ele ali... É doideira, é velho. É tipo Eu isso. sei o que que é isso. É tipo isso. Você chegar na rua, tipo... Uma... Pô, dá uns cinco você fica... Não, o pior é quando Vou dá corredor que... polonês, né, cara? <risos> que a porrada de cachorro na rua, você olha e fala... Fudeu. É, é cara, um... Eu não sei se é a camisa. É cara. um pirar contigo? Já era, camisa todos. Seu cheiro da canela, velho, não sei, cara. É. Dizem que meio que solta, né, um, um cheiro quando você tá com medo. Aí o cachorro é. percebe. Ah, mas eu não passava com medo, não. Eu tinha que passar ali mesmo, não tinha jeito. Bah, mas você tá com a roupa dos carteiros. É, aí já, <risos> jeito, eu... Aí eu é. jeito, Aí ia lá ele ali, olha, olha o ali. Aí, Já era. Ele mesmo, hoje dia, ele. <risos> tipo isso. Mas, cara, fiquei sete anos, porra. A galera costuma falar que servidor público não trabalha, que não sei o que. Fala, Pô, mano, vai lá, entra pra, pra, pra fazer prova pros Correios, vai lá, trabalha de carteira pra tu ver. Cara, é a galera que mais trampa no dia a dia. Porque se você, tipo, ah, vou dar Miguel hoje, amanhã você tem o de hoje e o do dia. Nossa. E assim vai sempre acumulando. Bola de neve. É, tem dia que você sai com mais de 10 quilos no braço para ir entregando, mano. Caralho. Puxado. Mas enfim. Também me bucetei naquela parada lá, fiquei bolado também. É... Comecei a estudar, pra você tem ideia, mano. Faculdade, comecei a fazer faculdade de, de Direito, tava nos Correios. Uhum. Lembra da treta que aconteceu nos Correios, no, na Guarda Municipal? Quando, quando eu tomei posse para carteiro, eu comecei a faculdade. No primeiro período, os caras que são um pouco acima já disseram, porra, mano, você tá fazendo faculdade? Eu falei, é, tô, porra, que não sei o que, todo animadão, né? Pô, mano, aqui um monte já começou a fazer, a galera não consegue acabar não, cara. Você não vai conseguir não. Ah, as ideias do cara. Desse cara. pique, velho, desse pique. Mas, pra baixo, na Desse parada. pique, nesse pique. Eu falei, pô, mas como assim? Não, a galera desiste, porra. o trampo é pesado. Você tá vendo aí o dia inteiro andando, como é que você vai pra faculdade ainda à noite? Eu falei, ah, indo. Porque dava a hora, tipo, deu cinco horas. Né, deu cara. cinco horas. É, deu um meu horário, eu fechava e não importava onde que eu tava, metia o pé, ia pra faculdade. Uhum. Isso meio que deixava os caras acima, né, chateado, porque queria que você entregasse tudo, se matasse lá. Eu falei, é, comigo vai ser diferente. Enfim, aí eu falei. Aí ele perguntou, pô, mas tá fazendo faculdade de quê? Eu falei, tô fazendo direito. Direito? Ih, esquece, ainda tem prova da UAB, cara. Você é doido, cara. Não, não vai não, cara. Desse pique, velho. não vai não. Aí eu falei, eu vou, vou passar. E depois eu volto pra falar contigo. Ah, que nada, que não sei o que, a mãe desistiu, é terceiro período, quarto período. Foi tranquilo. Aí, mano, essa parada eu guardei pra mim, filho. No primeiro período, eu ouvi essa parada. Eu levei essa. Todo dia eu levava isso pra faculdade. Agora eu não sei você, mas eu, se alguém falar pra mim que eu não vou conseguir, aí fudeu. É isso aí. Não vou é isso aí. Hum. aí, pô, chegava a noite ainda morgada da faculdade, tipo, saía 10 horas, né? 10 e meia, eu tava em casa mais ou menos, dava até mais 2 horas, 3 horas. Porque aquela parada ficava martelando a minha mente, velho. Aí, continuei estudando, estudando, estudando pra cacete, não só na faculdade, ponto de ônibus, aonde dava tempo, enfiava o fone no ouvido, estava sempre ligado no que eu queria de verdade, que era sair dos Correios, que eu já não, não era o que eu queria mais. O que acontece? No nono período... As pessoas têm a oportunidade de fazer a prova da UAB. Churrasquinho em família. Carne macia, pãozinho de alho, coraçãozinho, linguiçinha, franguinho misto. Tudo uma delícia no capricho. Uma barcona de respeito, que vem com acompanhamento de vinagrete, farofas e fritas. Churrasquinho em família. Um churrasquinho para toda a sua família. Saboreie e peça já o seu delivery. Fala, rapaziadinha maneira! Tivemos aquele corte, aquele corte que lembra a gente de falar do nosso patrocinador, que é o Isão Filmes, o próprio Isão. Pega, pai. O podcast do Isão. Por enquanto, a gente ainda tá precisando de patrocinador para nos patrocinar, para a gente parar de nos patrocinar, para o podcast começar a rodar mais. Então, você aí que está assistindo esse podcast, que curte o podcast, que curtiu o nosso projeto, quer patrocinar o nosso projeto. Me chama aí. Na descrição tem o meu Liquid Tree, onde que tem já o link para o meu WhatsApp, para o meu Instagram. Me chame em qualquer um dos dois. Já vem patrocinar o nosso projeto para a gente poder soltar mais podcast para vocês e também para a gente começar a fazer os nossos ao vivo, que é o que a galera está começando já a falar que está precisando aí. E também lembrar você aí, estamos aqui graças a um dos nossos patrocinadores que é o Churrasquinho Família, Churrasquinho do Tel. Churrasquinho aqui da Volta Grande. Valeu você que quer aquele churrasquinho esperto tendo uma resenha marota com a gata. Fala, pô, vou fazer uma surpresa pra gata. O que, que você faz? <risos> pede uma barquinha, pede um gelinho lá no Tel, que chega rapidinho na sua casa, tudo quentinho, tudo top. Aí, sem trabalho, filho. Já chega ó, até é cortadinho. É surpresa. Tá boa, tá Aí. cheirosão, já vou mesmo. Ó. Bravo. Churrasquinho hum. Família churrasquinho do Theo ó macia hein pegar aqui ó a vacilação a vacilação a rapaziadinho engorda a vacilação aí ó hum. para quem não sabe o que é a vacilação é a linguiça <risos> aí vai aí para quem tá assistindo pá <risos> então Guerreiro é <já> verdade <risos> vambora então guerreiro você tava falando que você tava nos Correios, já tinha passado na OB, mas tava com dificuldade para ser mandado embora. Tá? Exatamente. E cara, na minha família não tem ninguém. E geralmente, nessas áreas, né, cara? É, muitas pessoas que já estão na faculdade, é filho, é neto, enfim, tem alguém que já é da área do direito e eu... Vem de herança, tô, né? Exatamente, eu tô totalmente fora do, do contexto porque já é difícil, né? De se alcançar uma faculdade uhum. para nós que, que, que não nascemos em berço de ouro Assim como, eu acho que pra grande maioria Tá totalmente, quase que impossível De se chegar uhum. a uma universidade Enfim, minha vida toda de luta Não ia ser aí que eu iria parar, né? Então, como os Correios não queriam me mandar embora Eu tinha que fazer que nem o Super Homem, mano o Super Homem, se trocava na cabine, né? Cara, eu saía com a roupa do Correios, mano, ah, tem audiência, buf, trocava e buf, audiência, destrocava, rua. Cara, foi um negócio Caramba, louco, velho. Caramba, cara. Correria total, mano, correria total. E daí você tinha que cumprir tudo de um e tudo Exatamente. de outro. Exatamente, só que meu foco já era o que eu queria mesmo de fato, que era aquilo que eu tava estudando, né? Que era me dedicar ao direito por conta daquela injustiça que eu né? que eu tive lá atrás, que nem eu comentei uhum. no início, e que eu gostaria de mudar, eu gostaria de fazer com que as coisas fossem diferentes para outras pessoas então cara, não tinha jeito, eu falei, não é o que eu escolhi e fazia isso, deixava a bolsa de lado assim ah, segura aí um pouquinho aí, daqui a pouco eu pego aí pô, vou e fazer isso, só que pô não teve como, cara, durante um tempo ainda foi, mas já é cansativo você ir pra rua você ficou com imagine... tempo nessa pegada? Cara. cara, fiquei ainda mais uns seis meses quando eu vi que não tinha mais jeito mas assim, eu vim estudando de madrugada sempre é, advoguei durante uns seis meses aí o que aconteceu? pô, mano, tudo é, tudo é Deus mesmo tudo é do céu o que aconteceu? É, passei no concurso da Polícia Civil para para inspetor e passei para auditor fiscal de tributos. Caramba. Só que aí eu fui chamado para tomar posse como auditor fiscal de tributos antes da Polícia Civil, que ainda tinha que uhum. fazer exame médico, psicotécnico, físico, essas paradas. Mas eu continuei fazendo porque é uma parada que, tipo, é meio que adrenalina, né? Aquela parada. Eu falei, pô, essa parada aí, eu quero trabalhar infiltrada, não sei o quê, papapá. Passe né? a gente assiste esses filmes, eu fico... Falei, não, pô, vou meter um Black Zone. <risos> aí eu, pô, falei, beleza. E continuei fazendo, fazendo, fazendo, fazendo. Aí fiz todos os exames. Fiz tudo na hora que chamou assim, cara, agora tu tem que vir aqui pra tomar posse. E eu já tava como auditor fiscal de tributos. Trabalhando com parte tributária, empresa, fiscalização e tal. Falei, caraca, e agora, mano? Aí eu fiquei naquela encruzilhada. Falei, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu parei e falei, agora é hora de refletir, trocar ideia com a mãe e tal, com os pais, com a dona, papapá. Aí cada um dando uma opinião. Falei, porra, que merda, estão aqui pra ajudar? Tô com mais é, dividindo do que Aí eu falei, quer saber? Vou ficar aqui mesmo. Aí eu fiquei como auditor fiscal de tributos, deixei o concurso da, da Polícia Civil pra lá. E estou até hoje como auditor fiscal de tributos, amarradão, gosto pra caramba da área que eu estou, que, que eu trabalho. Uhum. Agora eu estou em uma, um outro departamento, eu fiquei mais de sete anos como auditor fiscal de tributos na parte de ISS mesmo, fiscalizando empresa, uhum. ver se está sendo recolhido, se está sonegando imposto, enfim, essas paradas. E aí eu fui chamado para ser diretor do departamento imobiliário, que corre da, da parte de IPTU, ITBI, esses outros impostos. É, com relação aos imóveis, né, de uma maneira geral, COSIP, Contribuição de Iluminação Pública. Aí eu fiquei um tempo como diretor, fiquei, acho que há ah, mais de um ano, sei lá, e me lancei para a política como candidato mesmo, e estou nesse departamento até hoje. Mas, assim, a minha correria é essa, mano, é... Desde o início, sempre querendo buscar o melhor para mim, para minha família, para aquilo que eu quero, sempre respeitando todo mundo, sem pisar em ninguém, ajudando, fortalecendo muita gente, muitas pessoas. Cara, eu acho até isso bacana, na, na humildade mesmo, de pessoas chegarem para trocar ideia comigo sobre essa parada. Tipo, uhum. as pessoas conhecem um pouco da minha história de vida, me chamam para trocar ideia. Pô, cara, estou querendo fazer isso, isso. Tem até um amigo, cara. Que em breve eu vou estar tá trazendo aqui para tu anunciar aí Que ele é. tem uma parada de cerveja top, artesanal Ele trabalhava na CSN, mano peão bolado, puto Aqueles caras que já estão putos com a parada que quer sair Pô, chegou para mim Uma resenha mesmo, em casa Não era do Izão, mas era uma resenha do Thales em casa <risos> Trocando a ideia Ele, porra Thales, tô putasso, mano Trabalhar de turno, porra, não vejo futuro, que não sei o que é, sei aquela. Falei, mano, vamos estudar, cara Vamos é. estudar, cara. Todo mundo é gapar, não sei o que, papá, Porra, é mesmo, tá? Que não sei o que, assim, lá. Hoje o cara é. Polícia Militar de Minas Gerais. Maneiro, cara. Maneiro. Maneiro. E o cara, porra, tá em outra vibe. Ele, geralmente, quando a gente se encontra e tá tomando gelo, ele, porra, tá, ele, Aquela ideia, porra, ele, valeu muito a pena. E assim, é... várias outras pessoas, a gente vem trocando ideia e vem mesmo é... partindo para esse, esse caminho do setor público. Cara, não é o melhor dos mundos, de fato não é, mas pelo aquilo que nós temos, ainda é um dos melhores cenários, na boa mesmo, eu indico mesmo, troca troquei, troquei ideia, sou totalmente suspeito, cara, é uma estabilidade que tu tem, que tu não teria, eu pelo menos não teria no setor privado, pelo fato de eu saber como eu sou, de não tolerar certas questões, tá ligado? Exato. Pô, é muita injustiça que a gente vê não sei, em qualquer segmento da sociedade, não vai ter numa empresa privada, que você depende daquela parada ali. Uhum. Pô, vai ter que aguentar muito, engolir muito sapo e eu não sou muito desse <risos> nesse perfil. Essa coisa de ter patrão. Não, dizer, tu... não cara, é dando, ter patrão é até o de menos, cara. Um... Não, mas é não que é valorizar. o patrão patrão, é aquele patrão escroto. Né? E eu já tive Igual uns patrões escrotos de falar bobagem de é. comigo. De não acreditar, às vezes, no, no meu potencial, entendeu? E muitas das vezes eu tenho uma ideia aqui de fazer uma parada foda, de mudar o, a visão ali da, da empresa. E na hora que faz, porra, ficou bom, mas... Quem, leva, quem levava o nome nunca era eu, Pode né? Pode crer. Então, eu sempre trabalhei nessa minha área. Sempre trabalhei na área de vídeo. Sempre fiz essa mesma Pô, coisa. Porra, top, mano. Top. Mas só que... Eu tinha essa parada também. Falei, cara, eu tenho que ter a minha parada. Mas eu nunca conseguia. Uma, uma é porque antigamente os equipamentos eram bem caros, né? Uhum. E outra porque eu não tinha uma visão de como eu vou, de como eu vou iniciar. Como eu vou iniciar? Pode, eu não clipe. tinha essa visão de como iniciar. Então quando eu tive essa visão de como eu vou iniciar, foi quando começou a parada de videoclipe. Pode. Porque antes não, não tinha videoclipe, antes era só casamento. Casamento comercial, casamento comercial, era isso que dava dinheiro para produtor de vídeo. Inclusive, eu vi até umas fotinhas suas, magrim, pá, lá, envolvidão. <risos> oh, Maria. Não, Mariano. mas você me conheceu, já, eu tava bem mais magro também, você me conheceu, foi em 2000. Ah, dois... mas tu já estava já no seu negócio, no seu próprio negócio. Ah, tá que umas eu... fotos que você, eu mesmo, antigaça. Ah, não, eu puxando foto de 2007, <risos> 2005. Não, mas no meu próprio negócio, mas como você me conheceu, eu tava bem no início, cara. Tava, aquilo lá era muito o início mesmo. É. Tava no e início. E eu já tava. Mas não eu, parecia, não. eu tava mano. perdido. Eu isso. É Naquela época eu tava perdido. Ó, com todo respeito, vou falar pra galera que tá assistindo. Eu vou até tirar o ó. <risos> não, eu sou suspeitão pra falar. Ó, quem tá assistindo é um dos caras mais pica, sensacionais, quando a questão é essa. Foto, vídeo, seja o que for, ideias, roteiro. O cara é bravo, Não tô aqui pra. Não tem essa questão. Não, tá ligado, eu, tenho que... eu, eu reconheço e falo. E eu acho que falta muito isso nas pessoas, ainda mais na região, na cidade. As pessoas não valorizam os profissionais que nós temos aqui, pertinho. Os caras querem ir buscar fora, achando que, ah, pô, não, se eu for lá... Cara, o sucesso não depende dessa questão, cara, de ter que ir pra fora pra buscar. Não. É um cara que tem produtos, porra, que isso, super fantástico É só a galera encaçar <risos> lá... Caça no Instagram, no YouTube, o cara é brabo, na boa que mesmo, isso, tô cara, aqui pra isso. rasgar. Eu agradeço. eu agradeço, mas aqui na região é aquilo, cara. A galera que me conhece é mais uma galera raiz mesmo, igual esse dia mesmo eu postei o do bafo aí. Teve um amigo que foi lá no, no Facebook e escreveu assim, quem é Izão? Mas eu não sei se o cara escreveu com uma ironia... Você ele realmente só queria saber quem é o Izão. Mas o cara te conhece? Mas o, eu só achei estranho que ele fez a pergunta na minha página. Né? Porra, você tá na minha página. O nome mas da é, página é Izão. Mas não é amigo, então... Não é. Você nem não, conhece a pessoa. Eu não conheço. E daí, tipo assim, eu, eu sinto que, um, que a região tem um pouco de... Tem um pouco... Tem um, tem um pouco de um preconceito, né, cara? Que rola em torno de empresários, rola em torno de, de contratantes. Não só... Não só de, de repente, estar tá contratando uma empresa que, ah, não é uma empresa grande, como, como também... bagulho tava envolvente. Porra, Travou é que hora essa Nossa, parada? Nossa, pior que eu nem sei onde <risos> que parou, cara. A gente tava falando um monte de doideira aqui. Travou Mas... antes de eu falar as paradas? Todas, não, não, não não, não, não, não. Porra. Travou agora, eu acho que travou. acho que tava travando na hora que eu falei sobre o preconceito que rola aqui em Volta Redonda, né? Porque eu não entendo qual é desse preconceito de, de, de repente, contratar uma empresa pequena, que é boa, para contratar uma empresa grande, que não vai fazer na mesma qualidade que a empresa pequena. Entendeu? Então, tipo assim, rola um preconceito, é, tanto do, do contratante, quanto do empresário, quanto do artista também. que eu já vi vários artistas pequenos de Volta Redonda indo pra São Paulo contratar uma empresa grande do caralho lá para fazer um clipe Meu que Deus. a empresa pequena que ia arrebentar e ia fazer melhor, tá ligado? E agora vai ter um monte achando que eu tô falando para você, mas não tô falando para você, mano. Porque tem um monte, entendeu? <risos> não é para você. Relaxa, é para todo filho. mundo. Então, tipo assim, e é, é o que eu tinha falado na hora, na hora que cortou, né? Porque Volta Redonda é uma é, conhecida como a capital do interior, é uma, é uma é um berço de artistas, como músicos, é, tanto na área do pagode, do funk, do samba, artistas, plástico, tem é, percussionista, tem produtores de, de áudio, vídeo, tudo, tudo. E era para todo mundo ser rico, igual a galera de São Paulo tá sendo, e é todo mundo fodido. <risos> A real é essa, porra. Mas infelizmente, né cara, eu acho que o ego fala um pouco alto nessas pessoas. Tem pessoas que agem aqui como se fossem ricos, como se eles fossem o pica da, da galáxia. Porra, cara, eu fico assim, cara, como assim? Tô falando porque assim, eu tenho propriedade em falar em algumas coisas... Eu, já, eu tenho um pezinho, tu tá ligado? Eu tenho um pezinho em cada área dessa aí, cara. Já passei pelo pagode, já passei pela, pela música, pela dança. Eu gosto pra cacete, quem me conhece sabe da arte, da música. O eu, eu, eu bravo eu vou, da dança. Eu me... O cara é. A, ó, ó, o, o cara ele atua, ele dança, interpreta, faz letra, canta, e ainda. <risos> e ainda dá umas carteiras. <risos> Aí é mó vacilo. Não, vai, vai, continue. Mas, é, então, é, por eu ter esse pezinho e querer, de fato, que comecem a surgir pessoas daqui, uhum. desse movimento, que, que, que cheguem lá, cara, tá entendendo? E eu já tentei fazer contato com algumas pessoas, mas, cara, os caras meio que agem, tipo assim, não, não é assessoria, não, não <risos> sei. Assim, Fala, cara, na moral, velho, querendo trocar uma ideia para a gente, tô tipo, falando contigo se... falar com o outro, para gente se unir, agregar, porra, todo mundo somar, dar as mãos todo mundo, e vamos todo mundo, cara, sobe, pum, já puxa o outro, já vem, aí os caras ficam nessa, nessa marra aqui, cara, na boa, é, é, é difícil entender as pessoas, cara, eu não é essa sei. essa parada aí que você falou de sobe, pum, puxa o outro, sobe, pum, puxa o outro. Eu escuto desde 2010 e tem meio que sobe e não puxa ninguém não, velho. Mas quem é que sobe? Eu não vi ninguém subir ainda. Não, mas esse é o problema. O, o problema é que as pessoas estão aqui, nesse degrau aqui. Ela sobe pra esse daqui, não puxou ninguém, filho. O de baixo puxei pra baixo. Não puxou ninguém pra cima. Aí, pô, você subir meio nível e virar as costas pra quem te deu o pepé, o cara vai puxar a tua calça, mano. Você Caraca, vai cair. Vai... Ou seja, a pessoa nem sobe mesmo de verdade, ele mas por chegou a subir no um muro, véio, mais de só Ele só assim, pra... aí já tá chutando o que tá embaixo. Que né? isso, foda, cara. Véio. Não é possível. É, foda, né? é nesse pique. a ah, volta redonda é difícil demais, velho. É difícil demais. Mas, cara, começando esse meio aí que a gente tá falando de música. Aquela época lá que você fez os clipes tal, que lá era ano Ih, rapaz, eu sou péssimo pra datas. Eu, eu acho que era 2013. 2013. Você tá falando 2013. de qual? Eu tenho uns dois, três. Ah, mano, eu só lembro. Eu lembro de um. Eu lembro do Ducart. Ah, o Ducart? Bate coxa, moleque. Aí, <risos> vou reformular. Ó, aguardem, aguardem. <risos> Mas vai refazer? Bate coxa, vou, vou refazer, porra. Tá em... Cara, é uma música super atual, pô. Eu não vou cantar um trecho aqui, não, porque não vai dar merda. <risos> não, tá Mas assim, é, cara. É algo que se a gente parar pra analisar no contexto de hoje, de como estão as, e como são as músicas, ela se encaixaria perfeitamente. Olha o refrão como é que é chiclete escroto. Oi, bate coxa, bate coxa, bate coxa, que elas gostam. Bato com a parte da frente da coxa, na sua parte da coxa de costas. Olha que doideira, <risos> mano. É uma parada escrota, é ridícula, velho. Pô, <risos> mas cara, eu sei lá, é, é basicamente isso que vira. É exatamente. Foi uma música escrita nesse naipe, flash, simplesmente pra ah, vai que cola, tá ligado? Vai que cola. Porque é o que tem colado, velho. Brasil, cara, com relação à música, tá foda, cara. Na boa mesmo. Pra quem curtia os funks antigos, que tinha toda uma história, uma letra por trás daquilo, um contexto. Você viu acho as paradas de Brasil, hoje? Eu acho que o Rio. O Rio. É, o Rio, o Rio é pior, é, o Rio é pior. O o Rio Rio é pior. O, Rio, o é pior. Rio é pior. Em... Não, mas é, amor, tem que falar, mano. O Rio é pior em tudo com relação a essas paradas <risos> cara, é, é, de, de, de música, de política. Olha só, cara, polícia. Saber tratar também as coisas. Olha, olha só pra você ver, você vai concordar comigo que o Rio é pior, cara. Nos últimos 20 anos, é ou mais um pouquinho, nós escolhemos quatro governadores que foram presos e um que tá afastado. Cara, a gente tem dedo podre, mano, não é possível. Como, cara, que a gente só escolhe o nego que que se envolve, que dá nó na própria população, cara, então é complicado demais, eu não sei se é questão da educação, instrução, que geralmente, e realmente eles não irão investir nisso nunca, porque isso para eles não é interessante, por quê? Porque a partir do momento que você começa a raciocinar, que você começa a entender como Exato. funciona, cara, você não vai... Né? Não vai votar sendo marionete dessa galera. Exato. Então eu exato. Então, acho que é por isso que não vai haver investimento nunca. E é uma parada ridícula. Porque eu escuto desde moleque, eu acredito que você tenha escutado também, que, ah, pô, a criança, o jovem é o futuro da nação. Ah, vocês vão ser. Você vão ser como, cara? Ninguém investe no jovem, ninguém investe em educação, ninguém investe em nada disso. Como é que vamos ser, cara? Vai, cara, vai é, ser. É basicamente, nunca. eu tava vendo. Aquele podcast do... Inteligência LTDA, eu acho que é o Pode nome. Pode crer. Tá ligado? Que os caras são brancos. Ele tava entrevistando o Whindersson Nunes. Uhum. Aí eu vi um corte dele, que ele perguntou pro Whindersson assim, por que, que a gente aprende o que a gente aprende na escola? Se a gente não usa porra nenhuma. <risos> Aí o Whindersson falou exatamente <risos> isso que você falou. Porque eles precisam que a gente aprenda Sim. aquilo pra gente continuar sendo marionete é deles. Se ele que... te ensinar como é que você vai ficar rico de verdade, como é que ele vai para aí que ninguém vai te contratar para se trabalhar não de mesmo, caixa? No... Não vejo. No... Eles querem te <risos> manter naquela dele. engrenagem desse é. sistema né, que perdura por anos. Você tem que ser apenas uma engrenagem, uma mera engrenagem naquilo. Você não pode ser nada além daquilo. Você tem que ficar dentro da caixinha. Você não pode sair da caixa nunca para pensar. Exato. Então, é a forma que eles conduzem e as pessoas. A maioria, né, acha isso mais cômodo e, de fato, segue a vida e sobrevive dessa forma. E tem aqueles fora da curva que começam a ver, não, não é isso, é por aqui que eu vou. Ah, mas tá todo mundo indo por aqui, dane-se, eu vou por aqui. Porque se eles quisessem, de fato, mudar alguma coisa na sociedade, eles mudariam, cara. Cara, tem uma pancada de matéria na grade curricular que não te serve de nada. Por que os caras não colocam ali educação financeira? ciências exato, políticas, exato. alguma coisa que de fato, cara, você chega para um, um, sei lá, uma criança, um adolescente de 17, 18 anos, porra, olha só, eu vou te dar 10% que eu tenho aqui na carteira, eu tenho 100 reais, quanto que eu tenho que te dar? Ah, não sei, então você não vai receber, então tá ligado? Então são coisas que poderiam ser utilizadas no seu dia a dia, seja para você empreender, para você avançar, no que você deseja, que você não vai conseguir avançar nunca, porque você tá travado. Eles já te construíram, já te moldaram daquela forma. Vou te falar, esse negócio de porcentagem eu fui realmente aprender mesmo. Quando eu comecei a trabalhar e o cara falou, oh, eu quero 15% do não sei o que. Eu falei, o quê? <risos> Oi? Não, mas você quer 200 quanto? Sei é quanto? Quanto que é? Entendeu? É Aí eu eu... Aprendendo a barra, não, né? eu tive que ir na minha tia, que é professora falei tio Explica aí. O bagulho deu doido aqui. vai ser enrolado não, vai colocar no contrato aqui tantos não, porcento. Não, e eu na sabe? frente do cara assim, ó. Não, é. sim. <risos> tipo, o meu primeiro contrato foi uma furada. Que é eu isso? Dando 25% pros outros, pô. Uau. Eu falei, caralho, mano, eu tô dando 25%. Aí depois que eu aprendi que os caras dão, é 10, 8, <risos> 5. Eu, pô, eu dando logo 25, aí. logo eu falei 25, cara. Demorou, vou assinar. <risos> Entendeu? Então é Pô, basicamente isso, contra cara. Encontrou dificuldade, então, para empreender. No encontrei muito, cara. É o que eu te falei, quando você me conheceu, eu tava perdido. Eu não sabia, eu, eu, eu, eu naquela época, graças a Deus, eu não fui louco de assinar com ninguém, entendeu? Tá Porra, já pensou? Porque naquela época, eu tava quase tendo que, eu tava já vendendo alma, entendeu? Então, tipo assim, é foda, cara. Vou <risos> falando é de assinar? E de quase vender a alma, cara, vou contar um episódio que rapidinho abriu um no parente saindo. Saindo, não saindo totalmente, porque a gente tava falando dessa questão ah, dos artistas. É, cara, teve um show que eu, eu sempre tive grupo, né, de, de dança, de, de, de cantar e dançar e tal. Sou da época do Bom de Tigrão, é, os e tal, e a gente tinha um grupo. Cara, a gente foi abrir o show do nosso sentimento na época. O uh -huh. empresário do cara era o... Não, não vou falar o nome não, que sei lá, né. Eram dois malucos, um era da gringa. Cara, abrimos o show, velho, no Royal, Royal Esporte Clube, Barra do Piraí, Royal Central. Maluco, rapaz, a gente fez aquela porra. Peraí, segura aí que vai cortar agora que tá no 11 ali. Não, esse show. Show. Churrasquinho em família. Carne macia, pãozinho de alho, coraçãozinho, linguiçinha, franguinho misto, tudo uma delícia no cabricho. Uma barcona de respeito que vem com acompanhamento de vinagrete, farofas e fritas.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 rapaziada vamos para mais um corte só para lembrar vocês de chegar aí no like deixa seu comentário indica esse podcast para um amigo e não se esqueça de dar aquela colada nos nossos nas nossas playlists onde tem lá os nossos cortes e tem todos os nossos podcasts fora os outros trabalhos lembrando você aí empresário tá precisando de um vídeo para sua empresa tá precisando de tirar uma foto, fazer um marketing digital da sua empresa. Só entrar aí no meu Liquid Tree, entrar em contato comigo tanto no meu WhatsApp quanto no meu Instagram e vamos fazer aquele orçamento maroto pra fazer um comercialzinho pra você, um artezinha, fazer o um marketing digital, né? Brabo, esse é o Brabo. E aí? É Fala, isso. rapaziadinha! Olha no meu Liquid Tree. eu não sei nem que porra é essa, mas <risos> eu tô vendo aqui, eu tô fingindo que eu tô entendendo. Liquid Não tem nada com essas porra, <risos> velho. Não tem nada disso. Cara, Liquid Tree é tipo um cartão digital, onde que você coloca todos os seus links de todas as suas redes lá. Porra, tirou um olho, Aí você moleque. manda um link só pra pessoa e ela clica onde que ela quer. Tipo, ah, quer ir no meu canal. Tem lá, canal do YouTube. Eu tô precisando do Instagram. Do Liquid <risos> Aí se a pessoa entra no meu Liquid e coloca lá, Instagram. Já cai direto no meu Instagram. Porra, Clica mulher. no WhatsApp, já cai direto conversando comigo Vai. no WhatsApp já. Você nem anotar meu número. Aí A tecnologia tá aí, mano. Braba. É, porra, eu que não tenho nada disso ainda. É, não tô de brincadeira não, né? <risos> yeah. Então fala aqui pra câmera ali. Continua. Onde que a gente parou mesmo? Ah, pode. Do show. Do show, não é isso? isso. Cara, acho que vou até colocar. Como é show, vou até colocar aqui <risos> de <risos> volta aqui, ó. Mib, homens de preto. <risos> Pega. Mas então, como eu estava falando, cara, você estava falando aí que você quase assinou o contrato aí, quase se arregaçou todo. Quase vendi minha alma. Aí, rapaz, nessa época que eu tava com a rapaziada aí do grupo e tal, eu nem lembro o nome do grupo, cara. Já tive tanto, já foi bonde dengoso, já foi. Ah, cara, Na época, não lembro, na época, época eu não que eu já você mais uns três, eu Era, né? Então, mas aí, cara, voltando ao show Fizemos a abertura do show do nosso sentimento Em Barra do Piraí, Royal Sport Clube Mano, foi uma gritaiada, mano Cara, fizemos aquela parada tremer Que a galera quando sobe em cima do palco é só dá maluco Sobe no, no, nas caixas de sol e bota pra ferver mesmo Cara, mas foi loucura Cara, aí, pô, arregaçamos, Fizemos aquele show bacana mesmo A galera tudo curtiu Aí, acabamos, né? Saímos, fomos pro Camarim Aí daqui a pouco vem um cara da, da, da assessoria, do, da, da equipe do, desses dois empresários, que estavam no camarote em cima, né? Aqui, o fulano de tal e fulano de tal, estão te chamando. Né? Falei, pô, quem que é? Ah, são os empresários do, do nosso sentimento, pá, pá, pá, Falei, caô, sério? Os caras estão aí? Não, sério, eles viram aí, assistiram e querem conversar com vocês. Sobe lá e falou que para ficar à vontade. Mano, subimos lá, mano, era uva, era vodka, whisky, birido. Falei... Cara, que isso, velho? Sofá faz Eu falei, não, vamos lá, ué. Aí Top. começamos a trocar ideia, só que os caras já estavam meio que, porra, tá na noite, cara. Na onda. Mundo. Não, olha só, gostamos muito de vocês. Segunda-feira vocês vão lá no. Acho que eles tinham um escritório, uma parada. Em, não sei se era, não lembro se era em Pia, sei lá onde que era. E, porra, só que eu trabalhava no Correios. Aí eu, porra, falei, beleza, não, vamos sim, qual hora que é, pá, pá, pá, pá, pá. pá. Aí, porra, já tava dando nó pra caramba Falei, pô, não vou faltar trampo não Falei, rapaziada, faz o seguinte Vocês que já estão em barra aí mesmo, vou trampar e eu voltar redondo Falei, vocês que estão em barra, vocês vão lá, escuta, vê qual é Me passa a visão, né? Que aí depois eu, num segundo momento, eu vou lá e troco essa ideia Aí, porra, pra você ter ideia, a parada Qual que era a nossa vibe desde o início? A nossa não, né? Era mais ou menos a minha, porque foi o que eu incuti na cabeça da galera Falei, galera Vamos começar com um funkzinho, pá, mas pra tentar virar pra um trap, pra um funk trap, uma parada que pega muito, que é, pô, a nossa vibe, dança, papapá, hip hop, street. Falei, eu acho que vai pegar legal. Falei, porra, se for isso que o cara tiver pensando pra gente, porra, fechou. Vai casar direitinho, a mão e a luva. Aí, molecada me ligou, pô, tá, o cara que tá querendo montar um grupo de pagode, que não sei o que, eu falei, caralho, velho, mas a gente nossa. não fez nada de nossa. pagode, cara. A gente quebrou tudo dançando, nossa. cantando, pá. Pra... Ah, ele quer montar grupo de pagode. Falar que vocês têm presença de palco, papapá, papapá. Vai pagar pra vocês é, aprenderem é, percussão, pagar aula de música, canto, pá, pá, pá. Falei, caraca, velho. falei, e vocês? É isso, cara? Sério? Eu falei, porra, e vocês? Vocês não aceitaram, não, né? Os caras, ah, pô, eu tô meio afim que não sei o quê. Falei, pô, ninguém vendeu a nossa história, a gente começou isso pensando em quê? Não né? era nisso, nisso, nisso. Ninguém tentou apresentar a ideia. Ah, pô. Ah, cara, a gente ficou meio deslumbrado, a gente ficou muito naquela euforia, que não sei o quê. Aí, dois, tinham um, quatro no grupo, dois aceitaram a parada. De não, eu vou, com não sei o quê, não sabia tocar um pandeiro, mano. Não, vai ser <risos> nada, vai Deus entrar é na aula, não sabia. Falei, cara, aí não, aí vocês estão fugindo totalmente da, da, do, do objetivo, do, da nossa meta. Ah, não, que não sei o quê, sei lá, vamos, que vamos. Falei, não vou, não. Aí os caras, pum, marcaram outro dia, eu falei, eu ah, nem vou, mano, vocês já definiram isso mesmo? Ninguém vai nem tentar lutar pelo nosso sonho, pelo aquilo que a gente acredita, e pelo aquilo que a gente vem fazendo há anos, treinando, se dedicando. Ah, mano, é oportunidade, não sei o que, não sei o que lá. Falei, mano, então vai lá. Aí foi dois malucos pra essa parada, e eu e o outro cara falou, não, mano, tô fora, não é isso que eu quero, não, não é pra isso que eu tô aqui, para não foi. Esses dois que foram. Começaram de fato, rodou legal, não sei se posso falar o nome do grupo, velho, sei lá. Aí é com você, não tem censura. <risos> a, galera, a galera de barra sabe quem que é, enfim. Aí a galera foi... Abaixa pra... um pouquinho o microfone assim que tá cortando o seu, seu rosto. Aí, aí, aí, a galera, aí A galera de barra sabe quem que é. A galera foi pra essa parada, de fato rodou aí as cidades da região, rodou para fora, foi para Rio, não sei o que, fizeram vários shows aí. Mas aí depois eu descobri por quê. Os caras assinaram um contrato, moleque. É. Falando já de contrato que você quase se estrepou. Mano, os caras estavam praticamente trampando pra pagar os caras. De sobrava... graça. É, sobrava quase que nada. Rodava a noite inteira, o mês inteiro e não pingava nada. eu Falei, porra, velho, mas como assim? Aí um é brother meu até hoje. Eu falei, pô, mano, mas como é que tá essa parada aí? Aí ele me mostrou, mano. Todas as paradas que os caras estavam investindo, tá ligado? Aula de música, não sei o que, uhum. academia e não sei na onde... <risos> alguém tinha que pagar, né? Ele, que tava... né? Ah, eles mesmos estavam pagando. Ou seja, eles já estavam com uma dívida aí enorme com os caras. E pra quebrar meu o contrato, meu. mano? Pô, mano. Ô, oh, doideira, doideira. Então foi só esse adentro mesmo. E a galera é, que tá cara. começando aí, se liga, se... Pô, cuida... E não fica nessa não, cara. Se tiver algum brother, alguém da família, pede para dar uma olhada, não assina nada, porque é complicado. O cara pode enterrar a sua carreira ali, no momento que você assina o raio. Você nem começa a carreira e acaba. Começa. Já fica amarrado ao cara. Então é complicado. É complicado, cara. É complicado. Eu, eu, hoje em dia, quando eu vou fazer algum trampo aqui, eu gosto de fazer tudo no. No, no contrato para ficar esclarecido pro cara o que que eu vou fazer. Mas em nenhum momento eu, eu tô pegando algo que não é meu. Sim, isso aí. É importante. Entendeu? Eu tô deixando esclarecido, porque já, já aconteceu de eu falar, ah, não, vamos, vamos fazer o trabalho, e chega num momento e eu, eu. Tipo, meu trabalho já acabou, mas eu ainda continuo fazendo o trabalho. E na hora que eu falo assim, pô, mano, então, é até aqui só, né? <risos> né, cara, é só até aqui acabou. é só ABC é, né? mano, Mateus, aí, Mateus, é, Zenal, pô. É. aí, às vezes os caras fica, ficavam puto comigo, então, né pô, o Isão falou que tava fechado e não tava não, não é isso até aqui a gente tá combinado, de trabalhar daqui para frente, que é mais, tem que contratar de novo, é, exatamente. tem que fechar de novo. É tal. um outro serviço, né? Então, hoje em dia, eu, eu faço uns contratos para ficar só esclarecido o qual é a minha parte. Uhum. para no futuro, eu não ter que pagar algo que eu, não, que eu não combinei, entendeu? Mas bem no início, eu lembro que, eu, que chegou propostas de, de contrato para mim, onde que esse que tava parando, <risos> onde que eu tinha que, eu, eu tava passando uma, uma porcentagem da Isão Filmes. Que isso, cara? Então, tipo, tudo que eu escrevia esses Isão Filmes era um tanto de outra pessoa, entendeu? Então, eu fiquei meio assim, ó. Caraca, bizarro. Como é que eu vou assinar isso, velho? Eu vou vender meu sonho? O sonho nem <risos> ter realizado. Pô, é? Só tô começando tá a ligado? caminhar e já tão querendo me... É, pô, o sonho não tá nem realizado. Como é que eu vou vender meu sonho? Então, tipo assim, eu hoje em dia eu enxergo isso ah, pô, eu sim, poderia ter dado certo naquela época, mas é, eu acho que foi a forma errada que foi explicada pra mim também. Entendi. Entendeu? Não foi passado da forma que eu entendi. Entendeu? Eu, eu entendi de uma forma, às vezes não. era de outra, mas não soube explicar então pra mim. Porque... Ou você entendeu de uma forma e no contrato colocaram de outra. É, né? sei lá, eu, eu tava lendo uma parada, era uma parada louca e as pessoas falando outra parada, eu, eu fiquei meio embolado com aquilo, falei, cara, não voou. Que... Não, porque tem muito não isso, eu... né? A pessoa te vende uma parada, né? Na Lábia, uhum. é, e igual. E no documento tá outra, né? Exato, igual hoje tá acontecendo aí com, com os havaianos, os caras não podem usar o nome deles. Agora eles são... que isso? É Nem havaianos. sabia. É mesmo? <coughs> Porque os havaianos mesmo... Empresário que... É, os caras pegou o nome e ele não pode usar. É, um Opa. dos caras pegou o nome e não pode usar. Né? Porque agora o Tomzão voltou e não pode, aí é mó treta. Tomzão voltou, ele não tava na igreja, já saiu de <risos> novo, já voltou. <risos> que isso, Ele mano? já foi, já saiu umas duas, três vezes. O Tomzão tá, até... Tom tá fazendo até show, cara. O tá cantando nos havaianos agora que isso é velho mas eu acho que ele ali sempre foi o mais brabo é ele certo. que botava parada para sempre tem um que é mais voo e peitar e ah eu achava ele, ele mais brabo. eu achava ele até, até quando outro, cara, até branquinho. quando quando eles explodiram mesmo foi porque o Tonzão subiu nas caixas lá e saiu pulando que nem dois, você lembra o <risos> cara esse moleque é foda lembra. era o Tonzão cara o cara lembra. levou o negócio com a alma ali Fez os caras estourar Tem que ser, tem que ser. Véio. Tem hora que, tem que você tem que chegar e peitar todo mundo, mesmo que te olhem de cara feia, mesmo que digam que você não vai ser capaz. Peita e vai, mano. Se você fizer, vão falar de você. Se você não fizer, irão falar também. Então, melhor que você faça e não se arrependa, né? Então, eu acho que é isso, velho. Acho que a vida é, é isso. Porque o resto é só sobreviver, velho. Você não faz nada pra... E aí, tá quase já buff é não, é que você eu tá falando botar, uma cara. parada foda então... <risos> É isso, vamos cortar É isso, rapaziada estamos voltando de mais um corte E já vamos direto ao assunto Guerreiro Agora já vamos, como a gente tá Quase num dos nossos últimos cortes Eu não sei se é o penúltimo, não sei qual é Agora que agora eu vou enrolei aqui perdi as contas. É, vamos aproveitar esse bloco aí Pra falar do assunto mais polêmico Do podcast Ih qual que é? Só que vem. é a, a sua candidatura, cara. <risos> é. Fala pra mim como é que foi isso, essa experiência de se candidatar, de ter ali o nome, o nome ali jogando o seu nome mais público possível, pegando o, a galera ao todo e ter essa experiência de estar de lá e quase bater lá, como é que foi isso? Cara, foi uma parada... Pô, sensacional, cara. Faria tudo novamente. Com Vai um fazer. Stress, uh, estamos aí pra... Mas é um estresse do cacete. As pessoas que... Que, né, que estavam e estão ao meu redor falam Pô, você é muito doido. Como é que você consegue? Não sei o que, papapá. Porque eu sou presidente da Associação de Moradores também, né, cara? Então, sei mais. Caraca, cara. Que é, isso? Cara, Uma gaiva, é... velho. É. Pô, é, é... Eu curto, cara. Eu curto. Eu acho que... A gente tem muito a agregar, tá ligado? Para as pessoas, para a sociedade, para a cidade como um todo. E cara, se eu posso fazer isso, por que não? Tá ligado? Não tá matando nem nada. E eu acho que foi... Esse foi um dos pontos que me fez ir para esse cenário. E o ponto principal é o que eu vejo, cara. Que Volta Redonda tem gente talentosa demais, cara. Demais. Em cada canto dessa cidade tem gente talentosa. Uhum. E não tem oportunidades, cara. Isso me deixa puto porque eu também não tive e de repente se eu não se eu não fosse essa essa força de vontade esse fogo dentro de mim de querer chegar e fazer acontecer eu de repente também não teria chegado a lugar algum então eu me lancei com esse objetivo né o principal de tentar e ajudar as pessoas que é o que eu estou sempre tentando fazer quem me conhece sabe quem me procura sabe que também não, não nego se eu puder e tiver como ajudar eu tô aí para isso mesmo e, cara, foi uma experiência, porra, brilhante, cara. Você descobre quem é de verdade, uhum. você descobre quem tá contigo. Porque você assistir de fora é uma parada, você estar dentro é outra. E eu me lancei assim, cara, em cima da hora, no apagar das luzes, vamos que vamos. Eu não, não sabia de como que funciona, essa que é a verdade. Eu entrei no jogo e falei, não... Quero participar, quero chegar, quero fazer isso, isso, isso. Então, até que a galera que me segue aí, quem não me segue ainda, que se quiser entrar aí na rede social, tem lá as minhas propostas, as minhas ideias, o que eu acho que vai fazer e vai agregar é, na vida das pessoas. Que eu acho que política é isso. Hum. Política é você entrar para querer fazer o bem para alguém, né? De preferência para o maior número possível de pessoas e para aqueles que não têm condição de chegar lá porque eu vejo muito político fazendo coisas para uma parcela da sociedade que já tem, né? Uhum. Enfim, é, mas cara, foi top, foi top. A galera que abraçou a causa comigo, os trabalhos, os projetos e que entendeu qual é a, a real necessidade de termos, né? Pessoas que de fato façam algo que mude no nosso dia a dia. É, foi, cara, foi sensacional, foi uma mas parada toda. Mas o que você acha que faltou para chegar lá? Cara, eu acho que faltou... Cara, eu, assim, o que eu fiz, é, eu acho que não faltou nada, eu acho que tudo que estava ao meu alcance, tudo que dava para ser feito, eu fiz. Eu acho que o que faltou foi nas pessoas, tá ligado? De buscar informação de buscar o que que de fato um representante do povo faz, o que de fato um político deve fazer, eu acho que as pessoas ainda não têm isso em mente, para que que serve o vereador, para que que serve o prefeito, para que que serve o juiz, que... acho que as pessoas ainda não entendem, não sabem que... para que que eles servem. Cara, tem vereador que eu fico vendo e vejo e falo mesmo, tem vídeo meu que eu fiz falando, cara, que os caras estão tirando o selfie, fazendo foto, de lâmpada sendo trocada lâmpada que está queimada que quem está trocando é um funcionário da prefeitura ou está asfaltando um buraco que é funcionário da prefeitura o vereador vai lá e tira e parece que eu acho que as pessoas acham que é isso mesmo entendeu acho uhum. que eles vendem isso e vende isso legal mesmo vende bem tipo ah, eu mandei trocar aqui né? é eu que pedi aqui eu fui eu aqui ó eu tá cortando mato ali fui eu parece que é, e o parece que a maioria parece não é a maioria da população acha que é isso mesmo e a função do vereador não é essa, cara. É você fiscalizar o executivo. Fiscalizar não é isso, né? É você fiscalizar e ver se está sendo feita a troca ou se está sendo asfaltado, Não é isso que é fiscalizar. Fiscalizar é você fiscalizar as contas, ver se de fato o que entrou né, de receita para o município está sendo utilizado aqui, pum, esse percentual na educação, esse aqui, esse ali, se não está tendo desvio, se não está sendo mal gasto. É isso que tem que fazer, cara. Fiscalizar é nesse sentido. Só que aí, eu te faço uma pergunta, quantos, é, são 21 em volta redonda, mas quantos daqueles 21 estão preparados, digo, tecnicamente ou psicologicamente, para fazer essa análise? Ou para fazer leis, que é a outra questão que eles deveriam fazer, e eu acho que, cara, falta muito, não fazem, e eu acho que a população ainda está dormindo, achando que está tudo super normal, super bacana. Uhum. Os caras aparecerem de 4 em 4 anos, cara, totalmente horrível, ridículo, cara. É que nem a questão agora, cara, que me deixa chateado por eu ser e me colocar junto com a causa que é a galera que trabalha, que é artista, que é músico, que é não sei o que. Cara, que não tá podendo trabalhar, cara. Como é que esses caras que até um tempo atrás lev levavam pras suas casas, para seus lares, conseguiam pagar a conta, comida, papapá. Cara, os caras não estão conseguindo fazer isso. E os representantes do povo estão como? Estão tudo assim, mano. Em que casa, eles fazendo? Que o dedo tá caindo. O é, que, que eles estão fazendo? O que, que eles fizeram? Eles foram escolhidos para representar o povo e estão representando como? Fazendo o quê? Eu não vi nada. Até hoje, já estamos indo por aqui. Cinco meses, cinco meses de, de mandato. E, e a gente teve aí algumas manifestações, né? Da rapaziada lá. Não sei se você. <risos> eu vi, pô estive lá, cumprimentei a galera. Apesar de eu ter Ai. a minha concepção e, a, e as minhas ideias sobre essa questão de manifestação greve, eu tenho a minha opinião formada sobre isso, aceito respeito a dos outros acho que enfim eu acho, nada, né? eu acho que de fato acontece e é o que eu acompanho, quando eu era dos Correios, eu era da CIPA eu era um dos representantes, eu vivia fazendo greve com a galera, e sabe de que a, a, a, ajudava? De que, que, em que que resultava isso? em nada velho Sabe por quê? Porque os caras que estão lá em cima manipulando o jogo, que estão mexendo a, a peça do xadrez, os caras eles que vão dar a, o veredicto, eles que vão dar a palavra final. Você só fica ali de bucha. Na hora que os caras falam assim, ah, acabou a greve. Aí você acabou, você não sabe nem. Ah, pô, mas e aí. Sabe se... Ganhamos? Que nós pedimos. Não, não ganhamos, não. <risos> mas tá aí, acabou. É igual mas a greve, é. é igual a greve do. Do um real, você lembra? Do um real? A greve, eu acho que quando a passagem foi para um real, não sei o negócio. <risos> lembro dessa. Aí o nego botou o um gigante agordou. O Brasil inteiro tendo greve. Ah, pode, lembro, lembro. Aí do nada as greves acabou, a passagem é cinco conto. G gigante dormiu. <risos> Pô, o gigante dormiu. <risos> então, então, cara, essa, aí, essa parada aí do, do, desses decretos muito loucos que tem enrolado. E a galera tem passado essa dificuldade, sim, para levar uma, algo para casa. O, o, o representante, ele realmente. Ele... Deveria, né? Deveria, Deveria tá comprar a briga daqueles que o elegeu, né? Pro da ah, Não, agora eu vou dar minha contrapartida. Tem os caras acreditarem foi, a, em galera, mim. a galera acabou de rolar a eleição agora, o pessoal entrou lá. E... Exatamente. os e cara. É. Menos de um ano não está mostrando trabalho. Nem irão mostrar. Não sei se as pessoas pararam para se atentar a essa questão. Ah, vou votar nesse cara aqui. Porque ele tem projetos, ele tem questões que de fato vai acrescentar no dia a dia. Ou se simplesmente votou, ah não, pô. o cara é amigo. Não, o cara é amigo do meu amigo. Não, o cara é amigo do meu pai. Porque tem muito essa de você votar por isso, né? E não pelo que o cara quer de fato construir. Cara, você falou tudo. Eu tava conversando no, esses dias num outro podcast com o Nigéria. Sobre isso eu até toquei no seu nome. que ele falou, cara, infelizmente a galera vota, ah não, não sei o que ali do bar. Não um sei o quem do leite, não <risos> sei quem da padaria. Mas e aí? Esse cara ele tem um estudo, ele foi preparado para chegar ali naquela, na, na, na, naquele mandato e, e exercer aquela, aquela profissão e conseguir trazer benefícios para a gente. Igual eu falei para ele: falei, pô, o Tales é um cara super estudado, um cara que conhece de lei, um cara que, que pô, o cara tem a mente abertona. I ia conseguir resolver vários desses problemas, pelo menos se não conseguisse resolver. Ia dar boas ideias. Sim. Mas, infelizmente, a galera prefere votar no tiozão da padaria que vai fortalecer 50 quanto lá. Exatamente. Não sei quem pagou o gelo ali, vamos votar nele. Não Sim. sei quem fez o churrasco. Infelizmente, a cultura do Brasil. Sim. E aí as pessoas ficam nessa pendura que estamos hoje aí. É que nem com relação... Vou até, vou até tirar o óculos aqui agora, porque eu já vou lançar já. e não, agora, agora ficou agora, sério. Agora fiquei bravo Agora o bagulho ficou doido. Para os nossos representantes que estão aí, não estão vendo as pessoas passarem necessidade, seja essa galera que a gente é, sabe que trabalha na noite, trabalhando com, com música, com show. Pô, tem vários amigos aí que são DJs, MCs, que tem grupo de pagode, que canta cantam, papapá. Cara, vocês que são representantes... Vocês podem fazer, eu vou dar uma dica, eu vou deixar aqui, tá? De graça, tá? Não vou nem pagar, não precisa nem pagar essa. Mas, ó, dá pra fazer um projetinho de lei? Se vocês não conseguirem, não tiver como, posso ajudar nisso. Eu já tem até pronto lá, porque eu tô sempre antenado nessas questões. Mas pode ser feito, sabe o quê, mano? É. Um projeto de lei? Que nem não tem um auxílio emergencial? Pode ser feito é. isso pros artistas, mano. Cara, anualmente, é... Tem uma verba impositiva, uma emenda impositiva que se fala, uhum. em volta redonda estava cerca de 10 milhões. 10 milhões por ano. Isso está indo para onde? Para, para os, os vereadores, para a casa legislativa do município, para eles utilizarem da forma que eles. bem entender deles. Até, é, até tempos atrás eu ainda estava é, verificando algumas questões e estava sendo gastado por quê? É, cerca de 10. Bem, até enquanto né, eu ainda estava. Estudando sobre isso, 10 milhões é, anualmente é utilizado através da emenda impositiva, verbas impositivas, uhum. vai para a casa legislativa do município para eles utilizarem, indicarem obras, enfim, indicarem o, o que, que eles querem que seja gasto. Cara, quando eu estava analisando, estava sendo feito tipo 50 mil, 100 mil com, com reforma, 30 mil com não sei o que, pintura de corrimão, o dinheiro era gasto assim, dessa forma. A maioria era em manutenção e papapá. Pá, pá, pá, pá. Eu fiz até um vídeo também, galera. Entra no meu Instagram aí, que tem aí mais ou menos falando disso. E o cenário é até brabo. Eu fiz uma música do, do Racionais. Peguei a musiquinha do Racionais, meti minha paródia, explicando o que era verbo impositivo, emenda impositiva. E dou o papo do que poderia ser feito com aquele dinheiro. Então, eu acho que o que pode Vou ser... Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, hein, rapaziada. Então, eu acho que o que pode ser feito... É, para essa galera que tá, porra, tá, tá, porra tá, tá precisando de ajuda, tá precisando de um suporte agora. Não tô dizendo que tem que dar, né, eternamente, mas, porra, vamos ajudar a galera que tá precisando agora. É um projetinho de lei, é simples. Eles vão ter que discutir lá entre eles, mas é simples. Destinar um, uma parte dessa verba em positivo, desses 10 milhões, é lógico, você não vai gastar os 10 milhões com isso. Que a Volta Redonda não tem tanto profissional assim da, Bem... da música... Tem cara, que isso? Tem o que? Profissional da música? Não, para 10 Ingraça, milhões pra, de, pra, 10 pra 10 milhões, 10 milhões não tem não, mas Pô, eles não estão gastando falando. nada <risos> mas, mas, <risos> mas então, vamos dizer que Tem aí, sei lá, mil Entre DJ Música, não sei o que Digamos que tem um mil pessoas Cara, é fazer tipo um auxílio Emergencial para esses artistas Mas eu acho que esse, esse Auxílio não deveria ser só para os artistas porque quando você fala de um artista, ah, o artista vai ali fazer um show naquela casa de show. Aí vem o segurança, né, vem a faxineira, vem o, o próprio empresário, dono do estabelecimento, que paga os impostos dele para ter aquela casa aberta, entendeu? Então, se ele paga para ele estar tá abrindo a casa dele, eu acho que ele deveria muito, no momento de uma crise dessa magnitude, uhum. ele ter uma... Um, algo ali que segurasse ele. É como os, a galera que paga NSS INSS e quando fica doente, uhum. tem como encostar. Se o cara paga, agora, no momento que ele tá doente, ele tem que se virar. Sim. Então, essa é a sua forma... É, mais ampla de enxergar isso é interessante, é bastante pertinente e é algo que pode ser estudado. Eu tô falando a grosso modo e para que eles, né, já uhum. que eles foram escolhidos para isso, eles que têm que sentar lá e... Galera, como é que a gente vai fazer? Ah, é assim, essa é enfim. Mas eu acho que eles poderiam fazer... Isso, e eu tô, coloquei a questão dessa galera que trabalha com música, porque até então era o que eles faziam. Eles iam, trabalhavam na casa de show tal, na casa de show tal, um baile ali, outro ali. E, porra, acessou isso. Então, praticamente... Foi tirado aquela questão deles fazerem e terem como levar o dinheiro, foi, foi tirado. Então, era uma forma de fazer com que aquilo seja suprido. É lógico que não vai ser no valor, no montante que de fato eles né, estavam tirando, mas é algo que daria para, tipo, segura a bronca aí que daqui a pouco vai voltar à normalidade. Mas faria um projeto de lei nesse sentido e aí teria que ver os requisitos, né? Ah, é, profissionais que já estão há mais de três anos, cinco anos, aí o cara comprova com o Instagram, Facebook, enfim... Tem que ter elementos, porque você sabe que brasileiro também é foda, né? O que ia pintar de ano, o cara nunca cantou, nem pegou no microfone. <risos> mas não, eu sou é, artista também, sou músico. Artista. Também quero meu dinheiro. Sabe como é que é, né, cara? A gente tem, tira como exemplo aí esse auxílio emergencial, que tinha em pessoas aí. Nossa! Cara, pelo amor de Deus. Cara, mas. Servidores, porra, cara, públicos, cara, isso... gente que tem grana pegando essa parada, velho. Tirando o verde do. van. Então, mas. Eu nem ouvi. <risos> então, cara, essa parada do do auxílio, eu acho que foi distribuído de uma forma totalmente errada, cara. Eu que sou um cara que eu não tenho um... um, um é, que, eu, que eu não tenho um estudo superior, eu, eu parei pra pensar e falei, cara, Jesus amado, como é que esses caras não, não me liberou? Um, um, vamos supor, cara, não, vamos supor, se o cara faz um cartão, tipo, tipo vamos lá, o, o Bolsa Família, o cartão cidadão alguma coisa assim, um cartão, Onde que eles iam, em vez de mandar a galera ir para, Eu ia falar um palavrão aqui, mas... Em vez de mandar a galera ir pra fila de banco, pô, por que que eles não, não usaram o próprio correio, não usou o, o, a PM, a polícia, o que for, cara? A gente tá na, na, na pandemia, né? Por que que não usou a galera para ir na casa de cada um Fiscalizar, ver quem realmente precisa, fazer um cadastro. Aquela pessoa ia receber um cartão e aquele cartão só poderia gastar no mercado e com comida. <risos> Entendeu? Porra! Entendeu? É! Pô, mas nós estamos no Brasil. Mano. Os caras receberam dinheiro pra fazer churrasco na porta do banco. Olha que doideira. <risos> é brasileiro, cara. Precisa ser estudado. Você sabe que disso. Que mas doideira, Cara, no Brasil, cara. É... São essas questões que, infelizmente, desmotivam muitos e muitos vão para outros países, cara. São muitas questõezinhas assim que a gente fica... Cara, pelo menos eu, eu gosto de parar para analisar muito sobre as questões, as decisões que são tomadas. E eu fico assim, porra, velho, para quê? Que nem a questão da vacinação, mano, é outra, velho. Eu fiz uma live com um amigo da Flórida, uhum. cara, ele já tomou todo... Porra, praticamente, quem quis tomar, tá tomando a porcaria da vacina. Aqui no Brasil, velho, eles começaram... Cara, eu não sei qual foi o critério, de onde que eles tiraram quem foi o estudioso, pica, que não, vamos começar vacinando os que têm 100 anos de idade. <risos> na moral, mano, assim, respeito pô, a opinião, pô. mas não concordo, cara. Não concordo. Acho que não. Essa galera tá dentro de casa, mano. É, ela. Quem tá espalhando o raio do vírus é quem tá indo pra rua, quem tem que trabalhar, quem tem que trabalhar na noite. Essa galera que vai... É, não tem como você fugir de uma parada dessa. é outra coisa que eu não entendo como é que os caras estudam para dar essas opiniões muito loucas. Porque, cara, é só você parar para pensar. Eu preciso movimentar a economia. Como é que eu vou movimentar a economia? Eu tenho, que, eu tenho que ter os meus trabalhadores trabalhando em todas as áreas e eu preciso ter as crianças na escola. Porque senão, o futuro vai ser de um monte de gente que não estudou, né? Então, pelo amor de Deus, então quem é que eu e eu falar gente vamos vacinar todos os jovens todas as crianças todos os professores e o profissional da saúde e depois de vai... quem gira economia né não quer que para não quer que feche a nada pô, então Mas vacina essa galera vacina porra. a galera que precisa por que Mas precisa começar agora de manhã para trabalhar começaram cara. Essa área de trás para frente eu não entendi tá ligado então nada pô eu acho que beleza mas se a gente consegue, eu entendo, eu entendi qual foi a visão do, do, dos caras, não, não entendi qual foi. Mas eu acho que se eles tivessem pensado um pouco mais e tipo, cara, quem é a galera que tá... Se eles tivessem feito a seguinte pergunta, pô, mas quem é que tá transmitindo, quem é que tá fazendo isso se proliferar? É a galera que vai pra rua, a galera que tem que trabalhar, que pega o busão lotado, a galera que trabalha Exato. no hospital, não sei o que lá. Ah, então são eles? Ah, são eles. Pô, então é deles. Vacina tivesse... eles? Ah, não, aí eles Até estão dando porque... em quem tá em casa. Use. Até porque, se você vacina quem faz a economia girar, a economia gira mais rápido, a parada aumenta, você vai ter mais dinheiro pra fazer mais vacina. <risos> Entendeu? Então não os caras... É. Sei lá, mas aí tem toda uma teoria da conspiração, que tem muita gente no mundo que precisa morrer um pouco, que não sei o que, de tempos em tempos a gente vê uma pandemia dessa acontecer, tem todas as... Ele da FEMA... Tem todas umas teorias da, da, da conspiração que a gente começa a, a... porra, será que eu acho que é isso mesmo, velho? Porque os caras tiram acho... umas ideias malucas? Que Se A gente começa a acreditar, não, né, não, velho? Não, não, não, não. É, Eu não tô dizendo, direcionando pra Volta Redonda, não, cara. Volta Redonda, Barra do Piraí... Porque eu sou cria de, de Barra do Piraí, tá ligado, né? Sabia, não. É, porra, sou de Barra. Ah, pode crer agora, agora, ah, agora, agora, agora eu lembrei. Então, Barra sim. do Piraí, Vassouras, Valença, Barra Mansa, Resente, enfim os representantes do povo, cara, vamos dar uma atenção especial para a galera que a galera tá precisando, cara. Momento de vocês chegarem agora, né? daqui a quatro anos faltando seis meses para eleição e, mas enfim, é, lembrando já... que ano que vem tem uns já batendo na porta. Né? Então é, é, é bem complicado, cara. E é bem complicado a gente tentar mudar a mentalidade de, de quem se vende por 50 reais. Né? Esse Entendeu? ponto foi bem bem sinistro na minha na minha campanha cara foi algo bastante gritante que enquanto as pessoas só falam e tal, você não tá envolvido você não, não imagina você não imagina a proporção que é a parada quando você começa a rodar e ver você fica que isso mano e é bem mas, isso. mas você é bem sentiu isso. que tipo assim às vezes você tá lá mas você quer levar o negócio direito, mas o próprio povo Exatamente. te força a não ser direito. Foi, foi o que eu mais senti na pele, foi isso, velho. E essa parada é meio que dói, tá ligado? As pessoas quererem ser imediatista, pensar apenas nela ali agora, não pensar nos filhos, nos netos que estão vindo. As pessoas pensam, ah, pô, mas aqui, que hora que vai ser o... É, porra, vai e vai cair bem, quando? Vai cair quando? Tipo, você perde 10, 15 minutos falando suas propostas, o que você pretende fazer, o que vai ser bom pro futuro do filho, do neto, que não sei o quê, para eles não se envolverem na criminalidade que só aumenta cada vez mais, que é bom que eles vão ter caminhos, projetos para serem pessoas que alcançarem o. Você perdeu maior tempo, a pessoa ficar super impressionada e passar um outro maluco: 50 É, 50 conto aqui! eu vou em você! Aí você fica meio que. É. Pô, velho. Mas enfim, é, faz parte, né? Fazer o quê? A gente tem que lutar contra isso. Acho que enquanto isso não mudar. Ah, mas isso não, não muda, vai, não vai, não, vai não, não vai ter aquela. É, aquela maioria da periferia tipo, ah. da favela venceu, né? Que e a galera gosta ter, de falar. Não vai ter. Porque eu acho que a favela em si, a galera das comunidades, eles deveriam mudar. Eu acho, eu acho que lá na frente, lá na frente. Com a juventude que tá vindo aí hoje, que já tá um pouco diferentezinha e tal. Lá na frente, pode ser que, mas... Eu acho que isso irá mudar quando tiver uma educação bacana, uma base forte, uma estrutura, seja psicológica dentro do próprio lar. Porque não adianta, se tu avô faz, se tua mãe faz, tu vai ser mais um que vai fazer daqui a alguns anos, quando você começar a votar, entendeu? Infelizmente. Porque, tipo, se eu tô com 16, 17, 18,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 Fala rapaziadinha maneira, estamos chegando aqui para o nosso último corte, valeu, lembrando aí vocês para chegar lá na rede social do amigo, fala sua rede aí. Tales Custódio no Instagram, no Facebook, é isso, no YouTube também tem lá Tales Custódio na Voz, e é isso, chega mais para ver o que nós temos a agregar, apresentar e a passar para as pessoas aí, seja de experiência, seja de ajuda estamos aí para isso isso aí eu vou deixar todas as redes sociais do aqui na nossa descrição também tá aí todas as redes sociais do nosso patrocínio valeu e aquele meu Liquid Tree eu vou fazer o um Liquid Tree para você Liquid cara Tree. Ah, <risos> Ó, aquele meu Liquid Tree para você chegar aí e ter como entrar em contato comigo tanto para participar aqui do nosso podcast tanto para contratar para algum serviço de vídeo de foto entendeu para fazer um marketing digital e para sua empresa. Show. E onde que a gente tava mesmo? Ah, rapaz. Tava no assunto polêmico, o é. assunto de a galera votar errado, né? É, isso aí, infelizmente, só acredito que possa mudar com, com educação, com instrução e e é isso. E, e principalmente agora na próxima, né, que a galera que a galera ainda tá 2D, né? Só tem dois lados. <risos> Galera, não tá enxergando Porra. o bagulho no todo. Exatamente. Ah, as pessoas, cara, são, cara, é complicado demais. cara. As pessoas querem discutir, debater política sem a menor condição. Acho que é muito superficial e entra muito na modinha, tá ligado? Uhum. É que nem se entra na rede social... Ou é esquerda ou é direita. Mas aí as pessoas que são vinculadas à esquerda e à direita é Lula e Bolsonaro. E, pô, só... a parada não é bem só isso, entendeu? O cara não tá lutando é muito... em nenhum momento para ele, a galera Sim. dele. Sim. E a verdade é que, que, cara, a política gira em torno de tudo. Acho que, Enquanto as pessoas acharam, ah, não, política, religião, futebol não se discute. Cara, futebol... Se você for flamenguista, não precisa discutir mesmo, não, que você é brabo. Mas... <risos> tá ligado? Mas com relação à política, mano, tem que discutir sim. Se você é, quer uma mudança, se você quer ver algo de fato no seu dia acontecer, tem que discutir, tem que participar, tem que estar envolvido. Senão vai ser enrolado durante o tempo todo, cara. É foda. É, exatamente, em tudo. cara. Exatamente. Aproveitando aqui que é o nosso último bloco, cara, deixe aí pra galera os seus projetos. Você tem uns projetos futuros, você pensa em, em voltar com o som, você pensa em vir de novo a candidato, você vai ser o nosso deputado, vota no preto. <risos> Fala comigo. Tá ligado que o Jingle ficou bravo, né? E ele vai ter que ser na próxima, cara. Mais nervoso, bota no preto. preto, parte 2. É, bota no negrão, bota <risos> no. Povo. Pô, cara, eu, cara, eu tô sempre empenhado, engajado nessas questões que envolve estar tá ajudando outras pessoas, tá ligado? Eu uhum. costumo dizer que que graças a Deus, o papai do céu foi super, cara, foi super foda na minha vida com os meus objetivos pessoais, né? O graças a Deus aí tô tô aonde eu, eu queria mesmo. E Eu meio que quando tinha uma certa idade, 18, 20 anos, eu meio que coloquei na minha cabeça, porra, até os 35 eu quero estar onde, tá ligado? Onde eu quero estar mesmo. Quero ter minha casa, papapá, meu carrinho, papapá, poder viajar, enfim. Aí, cara, só que eu não sou esse tipo de cara de, de ficar paradão no tempo. Eu sempre tô me reinventando, sempre buscando alguma parada. E eu coloquei isso na minha cabeça agora, cara. É, é, é poder ajudar os próximos. Cara, não tem nada que vai me deixar mais feliz do que, tipo assim... De alguns dos meus projetos que eu tenho aí, alguns aí, em parceria com várias outras pessoas que pensam da mesma forma, que é ajudar o próximo. Eu fico imaginando o seguinte, mano, imagina, de um desses nossos projetos, que você até sabe de um deles e já está envolvido, é, surge um pica da música, um pica lá da, da, da novela, da, da Globo, de não sei da onde, da Globo não, que a Globo está por fora. Não, mas de uma do YouTube, do, do YouTube, que seja. Cara, eu fico imaginando isso. Cara, uma parada que, que até me arrepia, mano. Eu, cara, vai ser uma, uma felicidade cara, tão grande que não tem dinheiro que pague, tá ligado? É uma parada que eu fiquei sonhando muito. foi caramba, eu tenho, eu tenho em mente alguns roteiros. Pô, tem um monte. Pra gente aqui. botar em prática, entendeu? E a gente começar a produzir as paradas daqui. Isso aí. Porque não tão longe da gente, a uma hora e meia daqui, que tem a galera lá do É Nóis do Morro, tem essa galera aí, tudo que saiu, que foi para novelas, foi para minisséries, foi para séries, foi para filme. E a galera simplesmente se juntou ali, lógico que tinha a ajuda de uns empresários, que tinha essa visão em cima uhum. daquela galera, que se formou, é nós do morro, e formou vários artistas novos pra cena, porque na cena não tinha artista preto pra caramba, um monte de gente lá, só tinha um ou outro após esse projeto começou a aparecer um monte de gente, um monte de rapper um monte de músico, um monte de banda começou a surgir a nova geração é, a, é, mostrando ali que, que a gente também tem a capacidade de, de, de levar essa, essa muito, parada então muito... aqui na região se tiver um, eu não vou falar do projeto não, fica tranquilo <risos> você tá aí bem feio eu não vou chegue. falar do projeto mas é... Eu, em toda a campanha sua, eu vou lutar muito mesmo para a gente chegar nesse objetivo, porque você é, um, é, o, é o único cara que vem falando em ajudar realmente o, o povo, o primeiro povo preto, né? Uhum. E também vir ajudando os, todos os artistas de todos, de todos os segmentos da, da nossa região, e não só da nossa região, seria uma coisa que ia que, pô, quem quisesse vir de outras sim, regiões para participar ia, ia, ia, ia, e ia abraçar. E, assim, e é uma, uma coisa que ia virar para a história. Com isso aqui, ia botar a Valtar no mapa. Não, Muito e pode foda. anotar aí. Eu sei que vai ficar gravado. E eu, inclusive, vou fazer até o convite, mano. Você não sabe não, mas eu vou fazer o convite assim mesmo. Galera que está assistindo aí, seja da música, que escreve, que canta, que acha que tem o um dom, um talento para alguma coisa, chama a gente no direct para participar do projeto que... Tem tudo pra dar certo, tem tudo pra dar certo, e eu sei que vai dar certo, porque eu acho que... Se você acreditar, mano, se empenhar, tiver determinação, a gente coloca pra acontecer. Infelizmente, cara, isso meio que me entristece, me deixa chateado. Eu sou meio... É, como é que eu vou dizer? Eu sou um cara questionador. Uhum. Demais. E eu fico puto de, tipo, minha filha tem que continuar assistindo os mesmos desenhos, onde os protagonistas, os protagonistas, não tem nada contra a cor de pele, não tem nada contra isso, mas infelizmente é isso que acontece no dia a dia. É, os desenhos, a maioria dos personagens são brancos, né? não tem como fugir. A galera que tá alcançando aí os objetivos aí meio que tem roubado a cena, é roubado a cena, né? Tá aí para todo mundo lutar. É, não, são... Tá aí para todo mundo lutar. Mas é igual o Fabrício falou: a gente está no mar que uns tá de barquinho, outros estão de iate e outros estão de, de navio, né? É, então... mano, a gente já começa correndo atrás, né? Bem atrás, né? É, Porque bem até, atrás. É, não, não precisa passar muito tempo 100 anos, 200 ah, sei lá quantos anos atrás, eu não sei nem que ano que nós estamos. Mas é. que a escravidão estava aí, cara. Bisavô, aí, porra, é, era escravo. Não, não então tem... a gente não começou a correr junto com os caras, tá é. ligado? E era foda também ter convido a minha mãe... Do meu pai que... Pô, olha só... Sacou? Porque, cara... Lênin sempre foi muito aberto... Você uhum. tem que ser duas vezes... Dez vezes melhor... Tem até a música do Racionais que fala isso... É. Mas como? Como, mano? Como? Como que a gente vai ser duas... Dez vezes melhor... Se a gente não tem... Você as tá mesmas ferramentas na mão? A gente não tem as mesmas ferramentas na mão, cara... Então... É, é... É você dar o sangue mesmo, mano... Eu... Vi essa questão... E fiz por onde? Eu corri mesmo sabendo que eu tava atrás pra caralho. Então, mano, corre mais, mano. Se esforça mais. Porque eu não sou dessa parada de, de mimimi. Eu tô vendo tanto preto aí quase que voltando pra corrente. Me desculpa o termo. E quem estiver assistindo, não é uma crítica é, totalmente direcionada a todos os pretos. Mas eu acho que essa questão... É, é, cara, eu acho que a gente precisa se modernizar. A gente não precisa ficar totalmente agarrado ao, ao passado, não sei o que, cara, que isso daí não vai alterar nada no seu dia a dia, no seu futuro. Então é daqui pra frente, mano, corre atrás, batalha, luta. Se você fizer isso, cara, perseverança, determinação, tu vai chegar lá, mano. Igual você ficar no mimimi, sentado no sofá, ah, pô, mas me roubaram não sei quantos anos, não sei que. Não, da gente não, roubaram dos caras lá de trás. Porque hoje a gente se encontra numa condição bem melhor do que os... Os caras tinham que tampar na porrada, fugir, entrar na porrada... Matar era... os outros. Cara, hoje... Porra, mano, levanta do sofá, ó... Bate aqui, ó, poeira, mano... Quer o quê? Eu quero isso, e vou pra dentro e vai, porra... Porque não adianta ficar no sofá esperando que alguém vai chegar pra você e vai aqui... Ah, seu se sonho é esse... Ah, toma aqui, meu filho... Esfrega aqui a lâmpada mágica aqui... E eu vou te... Cons... Não vai não, mano... Você que não se vira nos 30 não pra tu ver... Então, Exato. eu acho que... A galera, cara... Vamos honrar, vamos honrar, porque tem muita gente acomodada, sentada no sofá, deitada, apenas reclamando da vida, que é preto, que é o racismo, é isso. Cara, vai existir sempre. Se, se, se, a, se a sua desculpa for sempre essa, ah, mas não sei o quê, ah, mas eu não tenho as mesmas condições, ah, mas eu não... Cara, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar reclamando o resto da vida. Exato. Então, ó, foca no que você quer e vá à luta, mano, vá à luta. É isso rapaziadinha Não tem final melhor do que esse Esse foi o papo reto Dado pelo meu mano Tales Custódio Valeu E lembrando vocês Chega aí na descrição Tá as redes sociais do Tales aí Tá todas as minhas redes sociais aí No meu Liquid Tree Vou ficar falando isso agora em todo, <risos> todo podcast <risos> E todas as redes sociais aí Do nosso patrocinador Churrasquinho Família Valeu chega aí nos comentários comenta o que você achou desse podcast dá um like aí no nosso canal compartilha com o amigo e vamos para cima vamos para cima garra tiver precisando se tiver em dúvida tiver naquela insegurança pode me chamar a hora que for quem sabe quem me conhece sabe que não tem outra é, comigo não tem papo torto chegou Ports cara não tô pensando que nem tem muita galera que chega para mim em Portales. Terminei agora. Faço faculdade ou, ou concurso público, cursinho, não sei o quê. Dou papo. Quem tiver em dúvida, quem quiser trocar uma ideia, porra, só chamar. Tô aí para isso mesmo. É isso, rapaziada. Fui! Valeu!